quero orar para você. Senhor Deus, obrigado pelos pais que nos conduziram a tua casa de oração. Nesses dias, continue levantando pais que digam aos filhos, vizinhos e parentes, vinde, vamos à casa do Senhor. Isso te pedimos em nome de Cristo, que amou a igreja e deu sua vida por ela. Senhor, que possamos valorizar o poder da Tua presença em nossas vidas, e agir de modo tal que nunca sintamos a ausência da Tua graça que preenche toda a falta de amor. O Pai amoroso, obrigado por que cuidas de nós de maneira singular. Tu nos ensinas através da Tua palavra o caminho que devemos seguir, nos guia com mãos fortes e nos proteges do assédio do mal, por isso te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, Amém. Salmo 7